Solicitamos aos presentes a gentileza de desligar seus celulares ou colocá-los no nome silencioso. Neste momento, meus e senhores e senhoras, boa tarde. Não entrada no salão nobre do Clube Militar, especialmente. Ah, são as seguintes autoridades acompanhadas do general Eduardo, presidente substituído, e general Sérgio, presidente eleito. General do Exército, Walter Souza Braga Neto, assessor especial da presidência. General do Exército, André Luiz Novaes Miranda, comandante militar do leste. General de Exército, Flávio Marcos Lancia Barbosa, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. General de Exército, Gilberto Barbosa de Figueiredo, antigo presidente do Grupo Militar. General de Exército, Luiz Gonzaga Xeré antigo presidente do Grupo Militar. General de Exército, Renato César Tibau da Costa, antigo presidente do Grupo Militar. General de Exército Luiz Edmundo Maia de Carvalho, Almirante de Esquadra Luiz Fernando de Fonseca, presidente do Grupo Naval, Major Brigadeiro Marco Antônio Carvalho Pérez, presidente do Clube de Aeronáutica, General de Divisão de Governo Rodrigues de é antigo presidente do Clube Militar, General de Divisão Luiz Fernando Estorino Barganha, Primeira Região Militar, três partes. A primeira parte foi a abertura da mesma durante o baile em comemoração ao centésimo 35 quinto aniversário do Clube Militar, da Fundação do Clube Militar, ocorrido na sede esportiva Lagoa em 26 de junho de 2022. A segunda parte foi destina-se a apreciação do relatório anual da diretoria referente ao período de julho de 2021 a junho de 2022. E a terceira parte destina-se ao encerramento da posse à diretoria e aos conselhos deliberativo e fiscal eleitos por aclamação em 25 de maio de 2022. O comunitário Agradece a presença de autoridades, militares, civis, conselheiros, diretores, sócios, familiares e convidados. Convidamos todos os presentes a cantar o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório do Estrada e música de Francisco Manuel. diretora-geral, no dia 26 de junho, anunciou neste momento, neste evento social, iniciamos a Assembleia Geral Ordinária de Posse dos Eleitos para a Diretoria, in 2224 e dos Conselhos deliberativo e Fiscal Quadriênio 2226 a sua contribuição a sua desculpe, a sua continuação será na série principal, no dia 27 de junho de 2021 Nesta segunda parte da Assembleia Ordinária, informamos que o relatório anual da diretoria de junho de 2021 a junho de 2022, encontra-se à exposição dos interessados no site do clube, desde o dia 21 de junho de 2022, estando também alguns exemplares impressos na mesa localizada à saída deste salão. Composição da mesa. General Eduardo já subiu seu posto e convidamos para a terceira parte da Assembleia Geral Ordinária. É, Com senhores, general de Exército Walter Souza Braga Neto, antigo ministro da Defesa e da Casa Civil. General de Exército André Luiz. Novaes Miranda Comandante Militar do Leste General de Brigada Sérgio Tavares Carneiro Presidente do Clube Militar Eleito Almirante de Esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca Presidente do Clube Naval Major Brigadeiro Marco Antônio Cavalho Pérez Presidente do Clube de Aeronáutica, General de Divisão Ronald Silva Marques, Presidente do Conselho Fiscal, Coronel Paulo Artanhan Marques de Amorim, Representante do Conselho Deliberativo, e General de Brigada Leandro Souza de Alcântara, Secretário-Geral. Neste momento, o presidente da Comissão Diretora-Geral fará a abertura da terceira parte da Assembleia Geral Ordinária para a conclusão da cerimônia de posse. Declaro aberta a cerimônia da posse dos eleitos para a diretoria para o bienio 2022-2024 e dos conselhos deliberativo e fiscal para o quadriênio 2022-2026. Neste momento, o general Cândara, diretor-secretário do clube, fará a leitura do edital de convocação. Militar, uma Assembleia Geral de Laia, que terá início a zero hora do dia 26 de junho de 2022, na Sede Esportiva da Lagoa, durante o baile de comemoração do centésimo, 35 aniversário do Clube Militar, e formalizar a posse da diretoria eleita para o BN 2022 a 2024, dos membros dos Conselhos Deliberativos e Fiscal eleitos para o quadriênio 2022 a 2026. Às 15 horas no dia 27 de junho de 2022, no quinto andar da sede principal, Avenida Rio Branco 251, Sala Nobre, para a efetivação da posse e a apreciação do relatório anual da diretoria, Rádio 2022, o qual estará à disposição dos interessados do site do Clube Militar, a partir de 21 de junho de 2022. Rio de Janeiro, LJ, 2 de junho de 2022, assina a Divisão Eduardo José Barbosa, presidente da Comissão Diretora-Geral. O diretor-secretário do Clube Militar fará, citará, os integrantes da diretoria e dos conselhos deliberativo e fiscal, os quais solicitamos que fiquem de pé ao terem seus nomes anunciados, sentando-se em seguida e solicitaríamos que os merecidos aplausos aos eleitos ocorressem somente após o término da citação-geral. Presidente, Geral de Brigada, Sérgio Tavares Carneiro. Primeiro vice-presidente, capitão de Valiguerra. Segundo vice-presidente, geral de brigada, Márcio Tadeu Péterga Bergo. Terceiro vice-presidente, coronel José Augusto Moraes Lopins. Para o conselho deliberativo. Membros efetivos Coronel Marco Antônio de Marcos Laporta Capitão de Mar Guerra Paulo de Almeida Padil Sérgio Augusto Ferreira Crau Coronel Ricardo Arnaldo de Demblar Coronel Imário de Lima das Trinas Coronel Jane Felipe Barbosa Carvalho. Coronel Eliezer Francisco Marques Santos. Tenente-Coronel Antônio Carlos Dias Neves. <risos> Capitão de Corveta Fausto Ribeiro de Barros Júnior. Membros suplentes. General de Brigada Luiz Antônio Silva dos Santos. De Alcantra, Tenente o de Alcântara Pússia. Tenente-Coronel Alvia Salgado Maurício. Major Sérgio Martins. Capitão Francisco de Assis Werneck Schuster. Para o Conselho Fiscal, membros efetivos. Coronel Niu Paulo Teixeira Coronel Luiz Alberto Alves Gola, Coronel Rogério Rodrigues Dias Capitão de Mar e Guerra Rodolfo Fernando de Carvalho Franco o Coronel Aviador Mário Hélio da Silva Alcondi Membros de Suplentes Senhor de Brigada Mauro Pereira Wolff Coronel Luiz Alberto Capitilburá Alves. Pajor Claudiodor Maciel Areias da Silva. Capitão Carlos Henrique de Araújo Azevedo. Primeiro-tenente, Ademar Ermas. aos integrantes da diretoria e dos conselhos deliberativo e fiscal eleitos em 5 de maio de 2022 acresce 10 membros do conselho deliberativo e 5 do conselho fiscal eleitos em 2020 com respectivos mandatos até e 2024 neste momento o general Eduardo presidente substituído do militar usará tão singular e tão significativo para o clube militar. Eu entro nesses agradecimentos também àqueles que nos acompanham nas nossas minhas sociais online por estarem participando também desse momento muito simbólico. Eu vou pedir permissão para citar nós temos aqui personalidades importantes, mas eu vou citar à medida que eu for fazendo o meu pronunciamento. Assim fica mais, mais fácil. O nosso clube completou ontem 135 anos. Foi fundado em 1887. Eu destaco aqui algumas campanhas, só para exemplificar a história do clube, que ocorreram é, nas dependências, não exatamente deste local, porque essa nossa sede neste local foi inaugurada somente em 1910, mas nas dependências do, do local utilizado pelo clube militar, Durante a sua fundação Campanhas essas importantes Que marcam esses 135 anos de história A primeira delas foi a própria campanha Da libertação dos nossos escravos em 1888 Seguindo-se um ano depois A campanha e a própria proclamação da República Ocorreram em 1889 Quando então o nosso primeiro presidente do clube o Marechal Deodoro da Fonseca Assumiu a presidência da República do Brasil Tivemos outras campanhas importantes, outros debates importantes para a história da, da República Brasileira, como a campanha do petróleo, nossa ocorrida dentro as décadas de 30 e décadas de 50, quando então finalmente foi criada a Petrobras. E aqui é importante abrir o um parênteses, era um outro contexto, né, em que o petróleo tinha é, recém se tornado é, um uma fonte energética muito importante, muito estratégica hoje é um contexto completamente diferente, embora continue sendo bastante importante é, campanhas contra o analfabetismo que muitos devem se lembrar da época de criação, por exemplo, do Mobral, dos discursos supletivos, né, então foram um debates ocorridos aqui também a discussão sobre a presença brasileira no continente antártico Projeto do Proálcool, projeto esse que hoje está um pouco adormecido, mas que com certeza ainda é um, um componente energético muito importante, principalmente hoje quando vemos essa crise mundial do petróleo. é Campanhas dos movimentos pró-democracia, e se todos lembrarem dos vários movimentos que nós tivemos no Brasil, na década de 30 e particularmente em 1964, é, contra a implantação do comunismo, esses movimentos eu prefiro chamar de movimentos pró-democracia e não aquilo que, que pregam hoje em dia é, de uma maneira completamente distorcida a nossa história. Mais recentemente, os nossos debates aqui a respeito do anti-ativismo judicial, que na verdade se tornou um ativismo ideológico, deturpando a nossa justiça, e um assunto bastante atual, debate também que já está ocorrendo aqui e vai com certeza prosseguir no segundo semestre para que nós tenhamos eleições transparentes. Portanto, senhoras e senhores. Nós não somos apenas uma grande área de lazer. A história desse clube demonstra que, muito mais do que isso, nós somos parte da história da República Brasileira. Hoje eu me despeço da presidência da Casa da República e aproveito para fazer aqui alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao nosso Pai Maior, ao nosso Deus, que nos dá energia para cada dia cumprirmos com as nossas missões enquanto aqui nesse planeta. A minha esposa, pelo apoio condicional, já bom em quase 40 anos, né? Muitas batalhas vencidas juntos, né? Netinho, a esposa cuidando de Netinho agora, Netinho de dois anos e meio, né? uma luz nova na nossa vida também, e dividindo aqui com a gente nesses quatro anos algumas atividades aqui do, do nosso povo também. Tá? Meu amor eterno. Agora, entrando especificamente ao nosso público interno, eu gostaria também de reverenciar aqui os nossos ex-presidentes aqui presentes: General Nessa, está aqui com a, com a sua esposa, o General Figueiredo, General Dival, e o General Pimentel, tá ali atrás. É, esses ex-presidentes Que conviveram com, comigo Particularmente com a nossa equipe Nesses quatro anos Sempre nos apoiando incondicionalmente Nesse trabalho que fizemos aqui Aos nossos membros dos conselhos Deliberativo e fiscal Aos meus vice-presidentes Coronel Laporta, General Santos Coronel Ricardo Neblar, Aos meus diretores da, Aqui da sede principal Da sede Lagoa também aos amigos da sede Cabo Frio, todos eles que nos auxiliaram incondicionalmente para que a gente pudesse levar a bom termos esses quatro anos que estivemos na frente do clube. É, se nós conseguimos colocar alguns tijolos nessa grande construção, eu tenho muito que agradecer a essa equipe que me acompanhou durante todo esse período. Muito obrigado a vocês todos. Aos nossos sócios e aos nossos colaboradores. Os nossos sócios que são a razão de ser desse clube. Tudo que aqui fazemos é para que o nosso sócio sinta orgulho em pertencer à família do clube militar. E os nossos colaboradores que fazem efetivamente o clube funcionar. A esse um carinho especial, não só pelas nossas atividades do dia a dia. Mas eu quero fazer aqui uma referência especial a esses dois anos que nós tivemos de pandemia que afetou a todo mundo, ao Brasil e também aqui ao nosso militar. foi um período bastante difícil, mas nós tivemos todo o tempo a compreensão, o carinho e o apoio dos nossos associados, dos nossos colaboradores e aqui eu faço uma referência, acho que é muito justo fazer isso, nós manter todo o nosso quatro Colaboradores, graças a um programa muito importante, bem sucedido do governo federal, que permitiu às instituições, de um modo geral, e nós somos uma instituição privada, que nós pudéssemos manter o nosso quadro com uma redução de jornada e redução é, de salário, com pagamentos de impostos facilitados que isso permitiu que a gente administrasse o nosso clube sem ter que detetar ninguém. Então, é faço questão de fazer esse registro e houve a colaboração imediata de todos os nossos colaboradores e eu olho nos olhos de cada um hoje e digo para eles que eu também tenho esse carinho e esse agradecimento muito grande por eles terem entendido aquele momento tão difícil porque nós passamos que graças a Deus já está, eu diria que já está terminado, né? É, para se ter uma ideia da importância que nós damos à liberdade dos nossos sócios, o Clube Militar protagonizou, inclusive, uma ação na Justiça, quando foi imposto pela Prefeitura a utilização do passaporte sanitário para o ingresso das nossas dependências. Nós sabíamos que era uma ação difícil de ser ganha, até ganhamos nas primeiras instâncias, mas quando chegou no Supremo Tribunal Federal, nós já imaginávamos que iríamos perder... Afinal de contas, todas as decisões de prefeitos e governadores foram sempre acatadas pela nossa Suprema Corte. Mas nós fizemos questão de demonstrar ao nosso, ao nosso associado que nós prezávamos por essa liberdade de cada um. De querer ou não tomar a vacina. E o passaporte veio exatamente para tentar obrigar a todos a tomarem essa vacina, que todos sabem que é o que é um, um, um medicamento experimental que não era obrigatório, que muitos não queriam tomar. A gente respeita a vontade de cada um, mas tentamos impedir que essa obrigatoriedade influenciasse na decisão de acesso. ao nosso E hoje, graças a Deus, nós conseguimos superar esse período e aqueles sócios, eu posso falar isso com, com toda tranquilidade, aqueles sócios que decidiram assinar, em nenhum momento foram impedidos de acessar o plano. Eu faço isso sem preocupação nenhuma. O um agradecimento especial também ao meu gabinete, ao meu chefe de gabinete, ao nosso coronel Figueira, é, que deixou esse plano no ano passado, acho que foi um, um braço direito muito importante, hoje é o coronel Aires, que me auxilia é, nessa missão, é, acumulando Imobiliária. Muito obrigado ao, ao Coronel Figueira, que é que ele esteja, lá no, junto ao nosso Papai do Céu, e ao Coronel Aide, a nossa secretária, Dona Deia, e ao nosso copeiro Luiz, aquele que sempre nos atendeu ali no nosso gabinete, nunca deixou faltar um cafezinho, uma água, sempre atendeu os nossos convidados também, e com certeza já deve estar agora se preparando é, para o nosso evento que teremos após o termo aqui da nossa cerimônia. Um agradecimento também aos nossos parceiros eternos. Eu inicio pelo nosso Exército Brasileiro, que carinhosamente nós podemos dizer que é o nosso pai por afinidade. Afinal de contas, o clube foi criado em 1887 por militares da Atila, que sentiram a necessidade de criar essa associação onde pudessem discutir assuntos que não são aconselhados, ou podemos dizer até que são proibidos de ser discutidos dentro das instalações militares. Então, criar essa associação com, com esse intuito, de poder discutir aqui realmente por, é, problemas ligados à segurança nacional, ao progresso nacional problemas até mesmo políticos que não se deve é, discutir dentro dos quartéis. Lá não temos uma subordinação ao um Exército Brasileiro. Mas temos um total respeito, uma total parceria e nos falamos é, sempre. Eu, tive, eu tinha ligações e agradecimento a fazer ao General Pujol, um amigo de turma, com o comandante do Exército, depois ao General Paulo Sérgio, hoje o Ministro da Defesa, com quem ainda também é, temos contato. Aqui nós temos a presença do atual comandante do Estado do o General Novaes, seu antecessor, General José Eduardo também. Amigo de, amigos de longa dados, temos aqui também o nosso chefe do Departamento de Educação e Cultura do Deserto, então são é, as instituições de maior antiguidade que nós temos aqui na Guardição do Rio de Janeiro o Comando do Estado do Leste e o PSEC eu citaria também o General Vagreta também foi comandante do Estado do Leste né? mas para a Vossa Excelência eu vou deixar mais para o final é, nós temos aqui também outro militar nativo tá, Tio General então, enfim, representando os nossos militares da Ativa. E é importante salientar que o clube, ainda hoje, com seu quadro social aquele quadro que realmente toca as atividades do clube, aqueles que podem concorrer às eleições e que podem votar são os nossos sócios efetivos, compostos pelos nossos militares de carreira. Então, muito obrigado pela presença dos senhores aqui, eu poderia dizer, representando o nosso exército brasileiro que a nossa condição do, do Rio de Janeiro. É, nós temos também aqui é, ex-integrante ou eterno integrante do nosso alto comando do Exército, que eu, o General Carvalho, que eu consigo identificar, obrigado pela presença também. Já. Então todos esses representando a, a força institucional, a força armada realmente que nos dá Suporte que tem nos apoiado bastante e sido, e sido realmente parceiros, inclusive nas atividades que fazemos no nosso grupo. O agradecimento também aos nossos órgãos de segurança pública, que sempre solicitados nos auxiliaram aqui na segurança, particularmente dessa área aqui da Cinderlândia, uma área tão sensível, impedindo que avoaceiros e aqueles antidemocratas não permitissem que algumas atividades ocorressem aqui de forma pacífica. Então a gente era obrigado a, a solicitar esse apoio da, da, dos órgãos de segurança pública, e eles sempre nos atenderam prontamente. Foi obrigado a eles também. É, não poderia deixar de fora os nossos clubes com irmãos, nosso clube naval, aqui com o seu presidente, o almirante Palmer. Nós tivemos também contato com o seu antecessor, o almirante Elia, e o almirante Pompeiro Lopes. Aqui também presente o nosso atual presidente do clube de aeronáutica, o Brigadeiro Pérez, que muito nos honra com suas presenças. É, dentro dessa interação entre clubes militares, foram debates importantes né, que podemos travar, organização de palestras interessantes. Antes da pandemia, nós tivemos aqui alguns ministros do Estado, tivemos o próprio é, vice-presidente general Mourão, tivemos o ministro Ricardo Salles, Ministro astronauta Marcos Pontes, e aí depois veio a pandemia que nós tivemos que suspender, mas são eventos organizados pela nossa comissão Intercursos. Obrigado pela presença e pela parceria. E também, mais recentemente, foi criado os Clubes Unidos, né, com é, particularmente aqueles acontecimentos da pandemia, é, nós é, é, conseguimos verificar que existem vários assuntos que são comuns a todos os clubes, vários problemas que podem ser resolvidos conjuntamente então foi formado esse grupo no ano passado, o grupo ainda né, está é, crescendo e se consolidando tem aqui a, a presença de, de alguns, eu vou preferir não citar, mas é, basicamente nós começamos para os clubes ali do entorno da Lagoa, só para você ter uma ideia daquela área da Lagoa nós devemos ter aí de oito a dez clubes. E eu cito, inclusive, particularmente o um clube de maior torcida do mundo, que sabe o universo. E aí, vai ter Então, é... É porque, a partir do, do, do meu encerramento da gestão, só vai se falar em plataforma nesse então Eu não podia perder essa oportunidade. Então, obrigado aí do os nossos... Clubes Unidos, é, que estão tratando de vários assuntos aqui de interesse para os nossos clubes. Gostaria de citar também aqui o nosso grande patrocinador e parceiro, a Fundação Habitacional do Exército Compex. Não estou identificando se tem algum representante aí. Não, mas são parceiros, é, mas eu queria citar aqui particularmente o seu presidente o General aquele que fica lá em Brasília. É, ele comunicou que não poderia comparecer. É, mas a, a PopEx é uma grande parceira nossa, não só para as nossas atividades rotineiras, como algumas extraordinárias. Eu cito, por exemplo, o nosso Réveillon e a nossa festa de, de nosso pai de aniversário do Rio Lúcio, o Sábado, em que nós tivemos também um patrocínio importante da Popex. É, algumas outras instituições que eu gostaria de citar também, aqui é eu faço a referência ao nosso general Berno Novo vice-presidente da república ou vice-presidente do clube, eu já estava pensando no o nosso segundo vice-presidente do clube, recém eleito é, mas o general Melo também ele preside o instituto de geografia e história militar do Brasil esse instituto que foi criado aqui na, no clube militar ficou afastado aqui há algum tempo e agora retornou a sua casa está com a, nossa, a sua sede novamente aqui dentro é então, um parceiro importante é, e agora acumulando também com a segunda vice-presidente. É, a nossa Abrajuque, a Associação dos, dos nossos ministros conservadores, e outras também, como a Andes também, não sei se é o nosso Embaixador Marcelo está por aí. Enfim, mas são grupos que demonstram para a gente, que nos mostram que ainda existem juristas, existem membros do Poder Judiciário e não estão corrompidos ideologicamente. Então, nós, inclusive agradecendo a Abrajur que escolheu também aqui o nosso público para estabelecer a sua sede. Acho que eles estão, inclusive, ocupando a partir dessa semana. Obrigado pela presença de vocês e obrigado por existir. E todos esses grupos de, de, de juristas conservadores que dão uma esperança grande de que a nossa justiça volte a ser utilizada de acordo com o que determina a lei e não por decisões meramente ideológicas é com a nossa Comissão Brasileira de Cultura também, a nossa Câmara Brasileira de Cultura que também está aqui representada né? é... que também demonstra que ainda existem muitos membros ligados à cultura também que não estão é isso é muito importante que a gente tenha essas pessoas, esses grupos circulando aqui e sendo parceiras aqui do nosso grupo militar. Aos é, membros dos poderes executivo, legislativo e outros membros do Poder Judiciário, tanto a nível federal como estadual e municipal, particularmente estadual e municipal, com quem nós temos um contato muito interessante para resolver problemas. Normalmente afetos ao nosso público, como eu falei, é uma instituição civil e nós temos sim problemas, às vezes, que é, são de alçada do município do Estado, que a gente tem resolvido sempre a bom tempo e com o apoio é, e parceria é, desse pessoal. Nós estamos aqui com o presidente do nosso Tribunal de Justiça, também, eu acho que está presente, eu estou disposto aqui para mim, do nosso Tribunal de Contas do Estado, enfim. São parceiros, então, são parceiros que nós temos, como eu falei, a importância de nós termos esse relacionamento com todos esses órgãos importantes e que nos ajudam a, a tomar decisões aqui e, e corroborar tudo aquilo que fazemos. O um outro grupo muito importante também, que é pouco conhecido e pouco falado, o um grupo chamado Médicos pela Vida, doutora André, Helena, conseguiu comparecer. Então eu tive a oportunidade durante a pandemia é, eu assisti eu acho que uma semana da CPI para ver se dali saiu alguma coisa útil para as nossas decisões aqui. É, e depois de uma semana vimos que dali não ia sair nada que prestasse. Para a gente utilizar aqui nas dependências do nosso público. E eu, então, busquei a orientação da, daquele pessoal que normalmente é chamado de médico, mas que foi tão desprezado durante a pandemia. E são os que, os que verdadeiramente entendem de problemas de saúde. E nós tivemos aqui aconselhamentos muito importantes é, de alguns é, integrantes desse médico pela vida, eu já citei essa, a doutora Ana, a doutora Maria Emília, que inclusive esteve aqui no nosso clube é, fazendo uma palestra, Explicando toda essa questão aí de vacina, passaporte sanitário, etc. Dr. Ramírez lá do Ipó, de São Paulo. Então foram pessoas que nos ajudaram bastante, mas é, que pudessem afetar a vida do, do nosso associado na frequência ao nosso grupo. É, me perdoe se eu esqueci de citar alguma associação, mas eu procurei é, fazer uma referência a todos aqueles que sempre nos honram suas presenças, com a parceria é, que comparecem às nossas atividades que fazem em contato conosco então eu peço perdão se eu esqueci de alguém mas mais uma vez eu reafirmo o nosso agradecimento pela presença de todos aqui eu tenho certeza que o general Sérgio vai dar prosseguimento a, a esse trabalho e eu aproveito então para já fazer a referência ao general Sérgio e a sua equipe é, porque, como eu disse esse foi um breve relato daquilo que nós fazemos aqui no clube eu não tenho dúvidas que a, a sua experiência General Sérgio, que já foi terceiro vice-presidente já foi presidente do Conselho Deliberativo e toda a sua vivência e relacionamento nos dá certeza de que o nosso clube estará em ótimas mãos eu desejo ao um amigo, também a sua esposa a Ana e a toda a sua equipe, muito sucesso na sua e para encerrar, eu não poderia deixar de prestar esse agradecimento especial aos nossos sócios ilustres. Eu sinto aqui o próprio presidente da República, que é sócio do Clube Militar, nosso vice-presidente Morão, inclusive que passou aqui na presidência por um curto período que nós tivemos sumiço. É aqui presente também o nosso ex-ministro da Defesa, atual assessor do presidente da República, e anunciado ontem pelo nosso presidente, no ao vivo, que será o candidato a vice-presidente da República, para então, não poder fazer essa referência. Temos aqui também o nosso general faz ex-ministro da Saúde. Obrigado pela sua presença. O nosso deputado, não veio. O antes não né? Então, agradeço aí a presença aqui do, do nosso ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Saúde. É, eu queria deixar também aqui que todas as vezes que eu, que eu fui a Brasília ou que eles estiveram aqui no Rio sempre me receberam com total cordialidade com total franqueza eu tive a oportunidade de estar com o nosso presidente umas duas ou três vezes com o Neto, que era amigo de não datas o próprio Pazuello, ainda quando estava no Ministério da Saúde e, e eles sempre fizeram questão de receber o presidente do clube militar com total fital Rio, tal franqueza, e sempre nos deram a certeza de que o nosso país, dentro da atual administração, está no caminho certo. Bem, o nosso estatuto não permite que tratemos de política partidária, e eu tenho que respeitar o estatuto enquanto presidente do clube. Porém, como eu agora já sou ex-presidente, então me permito falar aqui que está todo mundo deixado falar O certo não pode falar, mas eu posso é, Tem algumas pessoas Que nós utilizamos bastante né, Estamos juntos né? Brasil acima de tudo Eu fazer questão de colocar isso normalmente Ao termo dos meus Pronunciamentos dos meus, é, Nas minhas postagens Mas hoje eu vou acrescentar Deus acima de tudo e Que Deus realmente os acompanhe Deus acompanhe em nosso Brasil, e muito obrigado a todos. O General Sérgio, presidente eleito do Clube Militar, o a palavra. a tá, todos Dudu, você estava indo muito bem você baixou o patamar eu vou subir o patamar Alvinegro com toda certeza general Braga Neto vice-presidente de 2023 a 2026 2022 como dizem os atiretos e quem sabe Presidente, 2027 a 2030. Gostou, gostou? <risos> o General Neto, quando ele interveio, o caso que eu vou contar não tem nada a ver com a intervenção, mas tem a ver com um fato ocorrido. Quando ele estava caminhando com a Dona Cátia aqui não está aqui, ela seria testemunha do que eu vou afirmar eu, às 18 horas de segunda-feira, ou da segunda-feira e ele morava naquele prédio ao lado da Nossa Senhora do Brasil com o senhor Moraes, que é o nosso guia espiritual eu ia para o um texto dos homens, católico, fervoroso que sou e dizia, Cátia, vamos botar o braguinha para rezar eu disse, é desleve, pelo amor de Deus, eu tentei dois anos não consegui, mas eu continuo, ainda vou tentar. <risos> General Novaes, nosso comandante militar do leste. General Vância, Departamento de Educação e Cultura do Exército, melhor, melhor observador aéreo da ativa do Exército Brasileiro. Almirante Palmer, presidente do nosso clube naval. Brigadeiro Pérez, presidente do nosso clube.. Aeronáutica Generais Tibau Pimentel, o General Pimentel está escondido Eu não estou vendo, o é o General Pimentel? Sempre, né? General Figueiredo General Lessa Dona Ivanilda. Os senhores são o nosso farol Os consultaremos Quando necessário Como sempre, não foi isso, Eduardo? General Pimentel, o senhor tem uma responsabilidade maior, muito maior, porque o senhor, trabalhando junto lá no circo militar da Vila Militar, e o senhor me trouxe para equipe. então eu estou aqui, o senhor é corresponsável, então tudo que eu fizer ou deixar de fazer, senhor sou responsável solidário, então eu conto com sua torcida e proteção. General Carvalho e Dona Soninha estão ali. General Pagani, General Brasil, que deu o Brasil está ali, veio de Caçapava. General Benzo Santo, da nossa turma, General Cunha. General Castro, que deu o General Castro fugiu? Mas ele tava tá aqui. Está daqui, lá, tá escondido lá. amigos maçons da nossa querida maçonaria amigos sócios que angariamos durante os quatro anos como terceiro vice na Lagoa e Cabo Frio eu peço venha se deixei de citar algum amigo mas faz parte faz parte, só cai de cavalo quem monta, dizem os cavalarianos, amigos da EZER, amigos da EZER que estão aqui já, identifiquei alguns, e me desculpem os mais antigos, mas aos amigos da melhor turma da AMAN, turma de 75 eu não me diria que se levantasse, por favor, só para o pessoal identificar a força da nossa união. Agradeço Daí o peso Da nossa responsabilidade Mas nós Temos uma equipe de diretores E funcionários Na sede central Na sede Lagoa E na sede Cabo Frio Aceitada E nós conduzimos uma equipe Que eu não tenho dúvida alguma Que vai Somar em pouquíssimo tempo Comandante Ulisses Por favor Comandante Ulisses será o nosso primeiro vice-presidente. General Bergo, segundo vice-presidente. Coronel Lopes e Coronel Lidemblat, ombriarão juntos na terceira vice-presidência. da responsabilidade eu não poderia deixar de citar a Ana que nessa labuta que o general Pimenta me botou lá do, na vila o desdobramento para ela é muito grande porque a atividade extra classe dos clubes toma muito tempo na família Nilda que liga isso, não é Nilda? particularmente na fase que nós estamos dos netos, netos grandes, netos pequenos obrigado filho os outros filhos não para continuar conduzindo esta bela nave para um rumo seguro, um pouco seguro. E reitero os agradecimentos sensibilizados a todos. Eu levou dinheiro vou... agora. Vou... Mas tudo isso da ação. Deixei de citar o um general Ronald, nosso presidente do conselho fiscal, não peço bem, nem, porque eu retifiquei. Né? <risos> Meus amigos, no coquetel, aqueles que eu piquei, que eu cometi errado, Presidente do Clube Militar fará o encerramento da presente Assembleia. Primeira missão do Presidente, acabar com a solenidade, Isso é cruel. Declaro encerrada esta Assembleia Geral Ordinária para a apreciação do relatório anual da diretoria e para a posse da diretoria e conselhos eleitos... Em 25 de maio de 2022. O presidente do Clube Militar. O presidente do Clube Militar agradece as autoridades, aos sócios, aos amigos, às presenças que abrilhantaram esta solenidade e os convida a um coquetel que será servido no salão do 18 andar. Boa tarde.